Edi, como você conheceu Oonski? Isso foi há 4 anos, na época ainda tava aprendendo o Ensuchinto Jorge. Na verdade eu era um Stop motion, quando tava na escola de poderes técnicos e TPBR, e adivinha com quem eu tinha que lutar? Com aquele menino do Karate Kid. Fui com Oonski, não sei como, ele era faixa quadrada, e eu ganhei dele. Pois agora eu vou te jojar. <risos> Aí virão os colegas, e depois melhores amigos. Que história, hein? Pessoal, pessoal, tem um buraco na caverna, e tá funcionando a internet só lá. Já Kelvin, bora pra e le, leila. Le, le, le. Bora. Mas isso não é a e La leila. Não, aqui é onde você vai ficar por toda a eternidade. Davi, urgente, vocês estão em, alguma coisa que... O que foi isso? Bora ver, que eu vim, que eu vim, nem sano vocês? Eu sou o Davi, ele é o Isavi. Davi, o Big Brother é uma ilusão, o Gilberto quer nos matar, e o Jordi disse que, estamos na web. O que? Ah!